Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o vento materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os, re re e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um, um povo bem distante. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, hoje, nós celebramos a vigília de São João Batista, né? Amanhã natalidade, dia do nascimento de João Batista, por isso que já as leituras de hoje já falam um pouco de João Batista, né? Mas a primeira leitura aí do profeta Jeremias, a leitura do profeta faz-os compreender a vocação dele. A grande vocação que Jeremias teve voltada para Deus. Voltada ao que ele ouvia de Deus, o que Deus pedia a ele. O chamado de Deus faz com que Jeremias se entrega para as atividades divinas. É o mesmo chamado que muitas vezes nós temos hoje. O chamado que Deus nos faz. Temos que ouvir o chamado de Deus e nos entregar com fé para as atividades divinas, as atividades de Deus. é Esses são os chamados que ainda Deus faz a cada um de nós. E nós vemos que, que Jeremias, ele fala, Senhor, eu não sei falar. Quem sou eu? Eu não sei falar. Mas o que que Deus fala? Jeremias se entrega. Ele falei: Eu falarei por você. Não se preocupe. Deus capacita cada um que chama. Nós nunca deveremos ter medo de dizer o nosso sim para Deus. Quando nós temos medo, nós não caminhamos. Porque às vezes nós falamos: Não, eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer isso. Se Deus nos chama ele vai capacitar, é só nos entregarmos as coisas divinas, como fez aqui Jeremias. Né? Então, quando Deus nos chama, a resposta nossa tem que ser como a de Jeremias, de entrega, de confiar, porque Ele vai conduzir cada um de nós na missão destinada. Como destinou a missão a Jeremias, quando nós somos chamados a uma missão, Deus ele está conosco, ele caminha junto e coloca. Então as nossas fraquezas não são obstáculo para Deus. Porque nós somos, somos instrumentos frágil. Reconhecemos que somos instrumentos frágil, mas para Deus não. Ele nos torna forte, nos torna assim, eficaz para as coisas. É Deus que nos deixa assim. Basta caminharmos com a espiritualidade. Agora fica difícil quando nós vemos. Quando a gente vem na igreja e fica no ar. Fica ali. Uns cochila. Aproveita o momento meio quieto e o silêncio da igreja. Como que vamos crescer na espiritualidade e estar tá ouvindo o chamado de Deus? Fica difícil. Quem dorme, quem fica como se estivesse num, num outro mundo, aproveitando o silêncio da igreja, não houve o chamado de Deus. Você temos estar atento à palavra. Então Deus está aqui sempre nos chamando, como fez aqui com Jeremias. E nós temos que apresentar para as pessoas a palavra de Deus, não a nossa, é Ele. Não somos nós, nós não somos ninguém, não somos capacitados para ser o bom de dizer a palavra de Deus. É Deus falando por nós. É o Espírito Santo indicando a cada um o que tem que ser feito e falado. Pois não, Então não devemos ter esse medo de pegar os compromissos que às vezes somos chamados dentro da igreja. Eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu invento desculpa. Deus nos capacita e nos dá o tempo para as coisas dele. E na carta de São Pedro aqui, né? quanta glória e a alegria devemos ter por quê? Por amar a Deus que nós não vemos. Não podemos pegar a parpar, mas amamos. Quanta alegria devemos ter, é isso que Pedro está dizendo aqui nessa carta. Amar a Deus sem vê-los é sinal de grande fé. Temos que ter uma grande fé. Foi essa fé que teve João Batista, de amar a Deus, sair preparando o caminho para Jesus. Sem conhecê-lo. Mas o que, que acontece? quando A grande fé que tinha João, vou preparar o caminho. Não conhecia. Mas ele era cheio do Espírito Santo. O Evangelho fala. Por que, que ele já era cheio do Espírito Santo? Vocês lembram da visita de Maria? Ela ficou cheia do Espírito Santo. E João estremece dentro dela. Nós costumamos, costumamos dizer que naquele momento João Batista foi batizado por Jesus. Ficou cheio do Espírito Santo. O batismo nos enche do Espírito Santo. E João ficou cheio do Espírito Santo. Então ele vai preparar o caminho com seus seguidores, com seus discípulos, e está preparando o caminho. Quando ele vê Jesus, o que, é que ele faz? O que, é que ele fala para os seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus, Reconhece Jesus, só vê-lo, eis o Cordeiro de Deus. Apresenta Jesus ao povo que está com ele, aos seus discípulos, aqueles que acompanham ele. Nós temos que ter essa fé de apresentar Jesus também para as pessoas. Os discípulos, os apóstolos, foram... Testemunho ocular, estiveram frente a frente com Jesus, que era o próprio Deus. E qual foi a missão deles? Tiraram uma foto de Jesus, saíram mostrando para cada um? Porque tempo nem foto tinha, né? Não, a missão deles foi apresentar Jesus através da palavra. E até hoje, eles nos apresentam Jesus através da palavra de Deus. Nós conhecemos e sentimos Deus através da palavra. É assim que nós também devemos agir. Apresentar Deus através da palavra, através dos nossos gestos, através dos nossos exemplos. É assim que nós apresentamos Jesus aos nossos irmãos. Nós temos essa mesma incumbência dos apóstolos de apresentar eles apresentaram através da palavra, e nós também devemos caminhar assim, apresentando Jesus através da palavra. Então, cabe a nós buscar o mesmo Espírito Santo que buscou João Batista, os apóstolos, para poder transmitir às pessoas quem é o Salvador. João Batista, os apóstolos, apresentavam Jesus como o Salvador é isso que nós devemos fazer também. Nós não podemos ficar... O que, é que a palavra fala? Ai de mim, se não evangelizar. Evangeliza-se com, com exemplos, com nossos atos de cristão. Isso é evangelização. Evangelizar não é só pegar o microfone, pregar e falar. Não. Evangelizar é dar um exemplo, como um verdadeiro cristão vive. A vivência de um cristão é evangelizar. Você evangeliza os parentes, você evangeliza os amigos, evangeliza o vizinho com seus exemplos. Quando você não é exemplo para um vizinho, para um parente, você não está evangelizando. A evangelização é isso, não é só com as palavras, mas também com nossos exemplos. Né? E nesse Evangelho de Lucas, hoje, nós vemos aqui o Evangelho que dá escolha dos pais, de João Batista. Quando ele escolhe Zacarias e Isabel. Zacarias, ele fica perturbado. Ele não chega a acreditar. Então, ele fica numa, na dúvida: como? Se a minha mulher sempre foi estéreo, agora na velhice, que estamos velhos? Por isso é que fica mudo, né? Perde a voz. Então, veja bem. Nós vemos aqui uma situação diferente com Maria. Quando os anjos vêm para anunciar a Zacarias, o anjo vem anunciar Zacarias e vem anunciar a Maria. Maria, de momento, responde o quê? Mas eu não sou casada, mas é obra do Espírito Santo. Faça-se de mim a sua serva. Eis aqui a sua serva. né? Maria se entrega, Maria não fica na dúvida, ela se entrega, existe essa diferença da presença do anjo na vida de Zacarias e Maria, Maria se entrega, eis aqui a sua serva, ela se entrega aos projetos de Deus, como nós cristãos devemos entregar o nosso sim a Deus, para as coisas de Deus nosso ser é como o Sim de Maria para o projeto. Deus tem um projeto para cada um de nós. Então, nós vemos a escolha que o anjo vem. Primeiro vem escolher aquele que vai preparar o caminho. Seis meses depois, já vem anunciar a vinda daquele que vai ser o salvador. Antes anuncia aquele que vai nascer para preparar o caminho. Seis meses depois, vem anunciar aquele que vai ser o Salvador. São obras riquíssimas de Deus. Obras que às vezes nós não conseguimos entender. Nós duvidamos às vezes. Por quê? Porque coisas que são impossíveis para nós, para Deus não é impossível. Para Deus é normal. Era impossível... Zacarias, como vou ter um filho na velhice? E nós pensamos a mesma coisa. Como é que pode uma pessoa naquela certa idade, uma mulher estéreo naquela idade engravidar de ficar grávida? Como é que era possível Maria, uma mocinha que ainda não era casada, engravidar do Espírito Santo? Para Deus nada é impossível. O que é impossível ao é homem para Deus não é impossível, né? Então nós sabemos que tudo o que é grande vem de Deus. Toda essa grandeza só pode vir de Deus. Não acreditamos em Deus, porque às vezes não temos lá um ensinamento, não tivemos uma catequese, mas é fácil acreditar nas coisas de Deus. Basta ver essas grandezas que Deus faz na vida das pessoas. Coisas impossíveis acontecem, como aconteceu Aqui, com Maria e Zacarias. Então, nós também temos que ser movidos por essa fé e nunca ficar na incerteza das coisas de Deus. Acreditar que Ele é um Deus que pode tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.